Oi, Enca Nova Gokula em 2020, vamos conversar com Valdo França. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou Evandro Sangueto, muito agradecido por estar acompanhando o canal. É, esse um dia que eu passei em Nova Gokula, oh, quanto o aprendizado, quanta história legal. Ali eu conheci um pouco mais do início do movimento alternativo aqui no Brasil, do início da contracultura lá na década de 70, aqui no Brasil. O Valdo França teve presente junto com outros no início desse movimento e vai contar um pouquinho para a gente dessas histórias todas. O Valdo, é, agrônomo, acabou se perdendo no meio da história né, de, de contar da agricultura convencional. De repente está tudo gravado aqui, eu volto com o um vídeo só para falar disso, mas agora o foco é o Enca, vamos ouvir o Valdo França. Estamos em Nova Gocula, aqui com o Valdo França e com o professor Ulisses. Uma das ideias é trazer o encontro de comunidade, não está definido ainda o nome, o Enca do ano que vem, trazer aqui para Nova Gocula. Eu vou pedir para o Valdo se apresentar e falar um pouquinho dessa ideia, Valdo. Então, nós eh, somos fundadores do Enca, estamos acompanhando o Enca desde o início. Estivemos no grupo inicial com o Ecanat, eh, criando o Enca e organizando... O Enca é Encontro Nacional de Comunidades Alternativas. Isso. Mas esse, que talvez mude o nome. Esse daí é um assunto secundário até, né? o Sim. nome. Né? Mas o mais importante de tudo é a gente organizar um evento aqui em Nova Gokula, que possa representar o espírito, é, o espírito inicial que levou à formação do ENCA, Encontro Nacional das Comunidades Alternativas, entendendo comunidade num conceito mais amplo, cultural. Porque esse encontro ele foi preconizado e foi organizado para juntar pessoas com práticas chamadas alternativas, práticas, digamos assim, contraculturais. Né? Tanto na área de saúde, alimentação, espiritualidade, agricultura, enfim, todas as áreas do conhecimento, desde o início dos anos 70, aconteceu esse fenômeno, né? o movimento contracultural, né? as pessoas que começaram a perceber que a sociedade estava caminhando no caminho do consumismo, no caminho... É, é, sem sustentabilidade. Né? O desenvolvimento econômico começou a pegar um caminho perigoso. Né? Com o advento da, da agricultura química, né? a Revolução Verde, o Liebig, que foi o pai da agricultura química, ele, ele descobriu que quando botava, era uma fonte de nitrogênio, que né? era usado para fazer pólvora. Quando ele botava aquele produto, as plantas cresciam. Então ele, ele quebrou aquele mito antigo que existia de que as plantas comiam matéria orgânica. Na medida que a matéria orgânica ia se degradando com a atividade biológica, as plantas se alimentavam daquele caldo orgânico. Ele colocou nitrogênio praticamente puro e as plantas tiveram um crescimento. Então ele percebeu que algo novo né, no entendimento da nutrição das plantas de que as plantas não comiam derivados de matéria orgânica, mas sim comiam nutrientes, elementos químicos. Né? Foi daí o advento da, da, da Revolução Verde. Né? Nós começamos a falar de, de, de ENCA, né? de, de, para que esse evento foi criado, e eu comecei, me entusiasmei, falando de como que surgiu a Revolução Verde. E, mas só para exemplificar, que em cada ramo da ciência, tem pessoas pensando diferentemente. Eu quando eu vi essa Revolução Verde entrando no Brasil, e via a decadência dos recursos hídricos, via o problema de intoxicação de trabalhadores, via a morte de animais, de peixes, de aves, eu falei, essa agricultura não, não é boa. Essa agricultura não, não é boa, ela não vem do, do, de um processo que imita a natureza. Então, você é, é agrônomo, não é? Sou né? agrônomo. Isso. Então. Nós começamos a chamar essa contracultura, aquilo que a sociedade dominante faz, aquilo que a gente faz contra esse processo dominante, seria chamado de contracultura, né? um movimento que veio de fora, né? como tudo, né? vem lá da Europa, vem dos Estados Unidos, nós recebemos algumas décadas depois, né? lá na Europa, nos Estados Unidos, teve a contestação da guerra do Vietnã, teve a contestação dos valores... É, cristãos, né, do, dos tabus sexuais e tudo, né, que originou o movimento hippie, e o movimento hippie, um segmento, se destacou na contracultura, né, criticando e trazendo novas proposições contra essa cultura dominante que vinha ocupando, né, mais ligada a consumismo, à industrialização, a desenvolvimentismo, né, a processos que aceleravam a degradação do ambiente. Né? Então, o ENCA foi criado para isso, para atrair essas ciências contraculturais, para atrair esse conhecimento que procurava um modelo diferente do que estava sendo preconizado pela sociedade dominante. Isso em todas as matérias, na saúde, na alimentação, na agricultura, nas engenharias, as fontes de energia, né? a matriz energética do petróleo, o pessoal da Contracultura começou a apresentar as outras matrizes né, sustentáveis, renováveis. Né? Aí apareceu a energia solar, a energia do vento. E foi um processo. O Enco foi criado para atrair esse conhecimento, para atrair essas iniciativas, essas boas práticas em todos os segmentos. Né? E nós, através de uma sinergia no encontro nacional, podermos expandir para a sociedade na medida que nós estávamos abertos. E chamávamos, sempre chamamos para o ENCA os políticos, diretores de escola, professores. né? E esse era o objetivo central do ENCA. Esse evento em Nova Gocula vai resgatar esse princípio original do ENCA. Que está indo para o 44º Encontro. O 44 Encontro Nacional de Comunidades, Comunidades Alternativas, resgatando aqueles princípios originais do ENCA. Que é um encontro para atrair todos os conhecimentos contraculturais, é, conhecimento para promover a sustentabilidade do, do planeta, para promover a qualidade de vida, a saúde, o equilíbrio. Né? E, então, esse evento na Loucura vai resgatar esses valores. Né? Um, um evento aberto para a sociedade, um evento aberto a todos os segmentos do conhecimento. Legal, então, estiverem curtindo. E como se diz, se sentirem o chamado, se prepara que ano que vem tem o Enca em Nova Gocula, deve ser em julho, entre lua crescente e lua cheia, de junho, ou de julho. Bom, vou ver isso e conto. Então por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima.